Opa! E aí, galera, beleza? Quem fala é o caixa Hoje estamos aqui no Homens Caindo, Fabrício do Gás, e eu quero tentar ganhar uma partida hoje. Meu Deus, já tá acontecendo... Nossa, tem muita coisa acontecendo. Não dá pra explicar, não dá pra falar ao mesmo tempo. Eu só quero tentar ganhar uma partida hoje, então... Sabe como é, né? Vou estar tá full concentração, porque eu vou esquecer de falar alguma coisa. Por enquanto eu tô indo bem, então... Se dane. Ui, quase. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Pula aqui, pula aqui, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Droga. Olha o for! Levanta, levanta e bora. O negócio aqui é pegar isso aqui do meio. Olha o foro ali na frente! Eu vi que tinha uma skin do Amogus! E eu estou até agora, mano! What the fuck! Olha o Thay, velho! Agora é incrível, velho! Esse jogo é da É divertido! Eu tava pensando, antes de gravar o Fall Guys, gravar o Warzone, mas eu lembrei que eu sou ruim. Tipo, muita gente que assiste em veja o Warzone, pode pensar, ah, esse Mizinho é ruim, só que eu sou pior. <risos> só pra entender de comparação, assim. Pra vocês não conhecem o Mizinho? é esse cara aqui. Sonhei com você ontem, meu Son... lindo. já um cofre, tentei desvendar seus segredos e não consegui. Infelizmente, tive que te arrombar, mas... <risos> <risos> <risos> então aqui temos a gangorra Corre que pra ensinar para chegar até o final. Sobral. Esse aqui é, é, é, é, é, é, é.. Olha o cara que está junto comigo. Eu tô jogando no controle, tá? Então vocês podem ouvir um somzinho. Meu Deus. A creche no intervalo. Ai, Nossa, não vale a pena aí, mais eu vou. Levanta, levanta. Ok. Olha, yeah. <risos> mateu o cara. Eu consigo porque eu sou um Gamer? Eu tinha que ter colocado um... aquele... O, o vídeo do Zangado Pra me sentir inspirado Porque aquele vídeo ali é a maior inspiração dos gamers, com certeza Ser Gamer, ser um jogador Você já se perguntou o que é ser um Gamer Isso vai me atrapalhar um pouquinho, né? Tá de boa E como eu tava dizendo no início do vídeo, se eu não pegar, abrir o gravador e gravar nada, eu vou ficar sem vídeo. Então eu não criei um novo canal pra ficar sem vídeo. Então é isso. Agora é vídeo todo mês. <risos> todo mês agora vai ter pelo menos um vídeo. Brincadeira. Eu vou tentar fazer umas lives aí, tá ligado? Proite nas férias eu vou ter uma certa dificuldade. Caso... É, algumas coisas ocorrem. Mas eu vou tentar. E tipo assim, uma coisa que eu tinha antes de entrar em, começar a entrar em live é tipo, eu tenho vergonha. Não sei porquê, eu começo a ter vergonha. Mas eu acho que isso é normal. Muita gente não entra em live porque não tem tempo. Ou deve ser uma coisa que eu, não sei. Aí você como caralho você tem vergonha de ver um vídeo ao vivo? Não sei. Oxi. Ah, entendi Nossa, é difícil Aqui Não Nossa, isso é difícil, irmão Consegui. Eu gostei dessa fase, eu gostei, gostei. Bastante. Essa fase aqui é difícil. Porque depende de duas pessoas. E uma delas tem que perder. E não serei eu. XD! Eu vou perder de primeiro, fica aí. Lá vem a bola. Esse cara sabe como joga. Por favor, erra. favor, erra. favor, erra. Favor, erra. Ah, eu errei. Eu tô com um ponto de vista meio zoado. Erra. Então, deixa eu falar. Tá fácil! Eu vou ganhar! E aí? Que felicidade! Good game demais! O pai é bom no, no voleibol É voleibol é Não sei! É vôlei! Esse somzinho dos bonequinhos caindo é muito engraçado! Não sei, ele parece meio familiar. Não, disse que não. Ah, velho. Isso aqui só depende da minha habilidade. Se eu perder, eu vou uma segunda vez, porque o vídeo eu acho que tá curto. E é isso. Caso esteja muito longo, vai ter parte 2. Então, semana que vem tem mais. <risos> Brincadeira. Eu vou tentar lançar uns dois dias. Porque Então é isso. O negócio aqui é seguir. Aí, não podem ter falar que eu não tentei. Não pode-se falar que eu não tentei. Próximo vídeo de semana que vem. Então deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. É isso. E falou. ver esses vídeos.